Olá Desbravadores, hoje eu vou levar vocês para a estreia norte-americana do filme Mãe Só Uma, da diretora brasileira Ana Muila Vem comigo! Uhul! Olá Desbravadores, hoje eu tenho aqui a presença ilustre da Ana Muila muito obrigado. Ela que está aqui em Vancouver para fazer uma retrospectiva de todos os filmes dela, Desde Durval Discos até o mais recente, que é o Mãe Só Uma, que inclusive foi a estreia norte-americana norte de dele. Ia falar mundial, mas mundial foi em Berlim. Né? É. Uh, queria dizer, uh, primeiro, como está sendo sua semana aqui em Vancouver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Ah, Está sendo incrível. Eu nunca tinha feito uma retrospectiva internacional, né, só no Brasil. E... Então foi incrível, todo dia ver gente vendo os filmes e discutindo e, e traçando paralelas, assim, foi muito legal. E o, o pessoal do festival também muito simpático, Cidade é linda, foi ótimo. É, eu vi que você curtiu bastante a cidade, passou em China e tal, Sim. deu pra curtir bastante apesar da chuva. Ah, mas não foi, muita não foi, foi bom, muito a chuva, foi bom, eu adorei. E vamos começar falando então por É Proibido Fumar, né, que foi foi apresentado e acho que uma coisa que surpreendeu não só a mim, mas muitas pessoas que assistiram foi o elenco, que teve grandes nomes assim para o seu segundo filme, né? É Proibido Fumar, já teve Glória Pires, já teve a Marisa Hort, o Paulo Miklos e até a Pitt que me surpreendeu pessoalmente. Como que foi o processo de escolha do elenco, quem te ajudou e como foi o processo para eles aceitando? Olha, é, eu já tinha feito um filme que foi do Rob, fez sucesso, então... A Glória Pires mesmo foi uma que se aproximou de mim, porque ela gostou do Durval. O, a Marisa Orch está em todos os meus filmes, inclusive os curtos né ela era minha amiga de escola. O Paulo Micros fez um teste, ele queria fazer cinema. E a Pitty só essas participações né? que você procura, como o Durval tem a Rita é, E eles topam, porque uma cena só. Né? É, eu achei bem interessante, eu acho que é. até os fãs se sentem muito contemplados. É. E vamos passar então para acho que até agora foi seu maior sucesso, que horas ela volta, mas especificamente vamos começar pela história da Jéssica, que é mais do que uma personagem, é um simbolismo de muitos jovens, de atualmente, e queria que você explicasse um pouco desse simbolismo que existe por trás da Jéssica. É, a Jéssica né, é uma personagem que simboliza né, uma geração, que é a primeira geração da sua família que tem acesso à universidade. Né? Eu acho que a Jéssica é, como eu disse no prêmio da, do Jornal o Globo, se você viu. ela é, de certa maneira, filha né, do Lula e da Dilma, né, dessa mudança social que eles promoveram no Brasil. Então, eu acho que um dos grandes feitos desse filme, talvez o maior, foi ter dado o nome para essa geração e elas poderem se ver na tela e poder se conhecer e poder se unir como uma geração. né Elas já existiam, claro, mas ter dado o nome... Eu acho fortalecendo Ótimo. E qual que é a sua opinião, então, sobre a realidade desses jovens que estão entrando agora na universidade? Você acha que eles já estão entrando um pouco mais politizados ou com engajamento, com uma visão de futuro melhor do que a última geração? Olha, eu não sei dizer isso, não. Eu teria que, enfim, conversar e tal. Eu conversei muito com Jéssicas até o ano passado. Uhum. E agora as coisas estão mudando muito rápido, né? Inclusive, talvez... É, já não haja mais tantas Jéssicas quanto vinha havendo, né? Então, eu não sei. Se elas são mais politizadas, também não sei. Eu sei que elas são muito fortes, elas elas têm... Quando você né, é filho de uma empregada doméstica, você entra numa universidade pública, a sua garra é muito maior do que se você é um filho da classe média, né? Porque você quer honrar aquela oportunidade, você não quer voltar para trás. Né? Claro. E sobre agora o filme mais recente, Mãe Só Uma, como que aconteceu desde o roteiro, construção uh, dos diálogos, do elenco? Olha, eu esse filme nasceu numa uma vontade minha de fazer um filme menor, né, de orçamento menor, que eu pudesse só ter elenco desconhecido e trabalhar com uma equipe menor para poder fazer um filme assim mais intimista. Então ele nasceu disso, eu ganhei um, um edital de baixo orçamento do Mink e a gente se organizou. E a relação dos diálogos, nesse filme como em todos atualmente, eu... Eu escrevo os diálogos, mas depois eu peço para os atores recriarem o diálogo nas próprias palavras e nos próprios sentimentos, inclusive. Os meus roteiros são muito firmes do ponto vista de estrutura para poder que as cenas sejam improvisadas. Claro, eu adorei que, por exemplo, o seu filme parece ser muito orgânico, parece mostrar muito a realidade, realmente é muitas cenas que você que é, é muito diferente da, da cena da novela né do comercial de margarina Sim. é muito orgânico é porque a novela o comercial de margarina estão atrás de uma hiper realidade né com muita luz com muita maquiagem com tudo muito organizado como se a vida fosse assim a gente não né eu e meu pessoal que eu curto trabalhar a gente trabalha dentro da vida orgânica mesmo eu gosto do erro eu gosto do acidente eu procuro ele né? e... Obrigado. e Existe algum trabalho existe algum trabalho de pesquisa ativo com pessoas não-binárias para construir o PR? Como aconteceu? Sim, não, várias conversas e muita pesqui pesquisa, muita internet e com pessoas também, os próprios jovens, porque a realidade é que essa fluidez de gênero né, está rolando geral. né. Se você pega uma classe de 30 pessoas, isso tem lá, porque todo mundo está assim, nessa faixa. Itália, né? Então, não, você não precisa ir tão longe para encontrar isso. É. E como que você sentiu que foi a recepção do filme lá no Brasil? Olha, eu acho que foi muito boa, especialmente para os jovens, justamente. né? Porque, tipo, os caras estão é, criando uma nova identidade entre o feminino e o masculino. Eu acho que hoje a gente foca mais nos meninos, porque as mulheres, de uma certa maneira, desde a Cocô Chanel, que inventou que a gente podia usar as, né, calça, e dos anos 60 para cá, que a gente passou a entrar no mercado de trabalho, eu acho que a mulher, ela já de alguma maneira, já tinha é, conquistado o seu lado masculino, uma parte maior do que o homem, o seu a sua parte feminina. né Então, eu acho que o, o, os homens estão agora combinando, criando seus, essas novas personalidades, dosando o feminino e masculino, cada um ao seu modo, mas todos estão experimentando alguma coisa assim ah, e de dos temas e formas que são pouco abordados no cinema existe algum que você ainda quer abordar fa fazer um filme sobre que é, eu, eu tenho agora um filme sobre machismo né que eu quero fazer que eu acho que é um filme que eu acho que não teve ainda no Brasil e também sobre racismo que aliás até a mulher respondeu porque isso é uma é uma, é uma grande questão mesmo mesmo no casting, é difícil tá? pelo menos para mim entendeu? É, conseguir que as pessoas me colaborem nesse sentido, entendeu? Isso é algo que eu estou bem preocupada, assim, agora. Entendi. A gente sabe que muitos filmes brasileiros, eles já foram reconhecidos e premiados por muitos festivais internacionais, como, por exemplo, o de Berlim, é, mas como que você sente que os críticos de cinema europeus veem o seu trabalho, de outros brasileiros, em comparação com os críticos de cinema brasileiros? Olha, eu, que horas ela volta, teve crítica no mundo inteiro, né? E as críticas eram boas, tanto no Brasil quanto fora. Eu acho que as críticas americanas, por exemplo, ou as inglesas ou, e as alemãs, também as suíças, elas eram mais profundas, diria até maiores, sabe? E eu mais fundo, assim. Mas, no modo geral, a crítica brasileira foi excelente também. Entendi. E, por exemplo, esse enorme número de, de críticas positivas do seu filme, ainda assim você retirou ele agora para o Oscar para dar chance para Aquários?